Feitiços e magias para encontrar emprego realmente funcionam? Você sabe realizar feitiços para encontrar um bom emprego? Será que existe um feitiço perfeito para que você aí do outro lado possa encontrar o emprego dos seus sonhos? Nesse vídeo eu vou te ensinar coisas que ninguém nunca te ensinou sobre feitiços para encontrar emprego. Então não perde e assiste esse vídeo até o final. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou a Cedric Nightingale e aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com um bruxo de verdade, então que o sol possa iluminar o um nosso encontro. Feitiços para encontrar emprego são coisas que me pedem muito e sempre me pediram mesmo antes de eu começar a criar conteúdo de uma forma pública aqui no YouTube. E por ser uma coisa muito recorrente na minha realidade, eu já inúmeras vezes vi pessoas fazendo feitiços para conseguir empregos, trabalhos, dinheiro e um monte de outras coisas, e no final dando tudo errado. E analisando o que eles tinham em comum, eu acabei encontrando algumas coisas muito parecidas que atrapalham dentro desse processo de concretização das magias que essas pessoas estavam fazendo por isso hoje eu vou falar um pouco mais sobre as magias relacionadas a conquistas de emprego e eu vou te mostrar alguns pontos que podem acabar atrapalhando você e do outro lado a conquistar os seus objetivos mágicos na realização de um feitiço voltado para o emprego e eu vou te ensinar também algumas coisas que as pessoas normalmente não ensinam para que você possa incorporar na sua magia e tornar ela mais eficaz de modo que o seu feitiço isso ele consiga trazer algo que você deseja de forma estratégica, um emprego muito legal na área que você está buscando. Mas antes de continuar, já deu para perceber que aqui no canal você encontra conteúdo de primeira, que te ensina tudo aquilo que você sempre quis saber sobre magia e espiritualidade. Então, para você não perder nada do que acontece por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e vamos seguir com o vídeo. Uma coisa que eu tenho observado durante esses anos como sacerdote e criador de conteúdo de magia e espiritualidade aqui no YouTube não é só uma gigante quantidade de pessoas buscando por magias rituais que possam trazer o emprego dos seus sonhos. Mas após uma pandemia que ferrou com muita gente, existe um desemprego muito grande. E uma medida realmente desesperada para sobreviver acaba rolando entre essas pessoas na busca de sacerdotes que possam realizar seus sonhos e acabam encontrando com os charlatões que, na verdade, pegam seu dinheiro e desaparecem com eles e deixando só os sonhos pela metade. Por isso, eu deixo aqui o meu alerta em forma de informação para que você não caia em nenhum golpe no futuro. Magia é uma expressão do ser humano, é intenção, vontade e fé direcionada para um objetivo e pode ter certeza que você é capaz sim de realizar um ritual por mais simples que ele seja e trazer um objetivo até você, desde que você compreenda como as coisas realmente funcionam. Por isso, nesse vídeo eu vou falar um pouco do que eu tenho visto de errado nas práticas mágicas que impedem as pessoas de conseguirem o que elas desejam e eu vou tentar esclarecer é, como mais ou menos a magia por detrás né, de feitiços relacionados a emprego e conquista financeira funcionam. O primeiro e o maior problema que eu vejo nas pessoas que estão buscando por magias de emprego ou que até mesmo realizaram algumas simpatias e não deu certo é a compreensão sutil de uma diferença entre emprego, trabalho e dinheiro. E pode ter certeza que essas palavras envolvem intenções completamente diferentes e que podem alterar o rumo da sua magia. Quando a gente faz uma magia pensando em um emprego, a compreensão da palavra vai ditar como esse feitiço funciona. Por exemplo, emprego é algo de carteira assinada, que tem uma organização hierárquica, vem junto de um salário pensado, valores de transporte, cesta básica e outros direitos específicos. Vai ditar que o seu empregador deve cumprir uma série de exigências, da mesma forma que você também vai ter que cumprir exigências para o seu empregador. Fora que você também tem que estar à altura do cargo que você almeja. Sendo assim, quando uma pessoa faz um feitiço pedindo um emprego, e dentro desse feitiço ele coloca uma lista de coisas que ele gostaria de ter, salário, cargo e tudo que ele tem direito, ele vai gerar para ele mesmo uma expectativa sugerida. Será que ele tem essas habilidades? Será que ele consegue também estar num cargo onde ele tenha exatamente todos os benefícios que ele pediu, tendo as qualidades que aquele empregador precisa? Se ele cria um feitiço pensando em coisas específicas, ele também deve estar dentro dessas especificações. Então, o feitiço realizado com a intenção de emprego, ele deve ser muito bem pensado nas qualidades que a pessoa vai alcançar e também nas qualidades do emprego que ela deseja ter. Então, quando você for criar um feitiço pensando em emprego, você tem que pensar dentro de uma área que você trabalha, de uma coisa que você consegue cumprir e não extrapolar a realidade pensando numa fantasia ou numa magia utópica de um emprego que você nunca vai conseguir se adequar. Sendo assim, quando você faz um feitiço pensando em emprego, você vai estar tá dizendo pro feitiço as qualidades das coisas que você deseja você, mas ao mesmo tempo você está ditando para você mesmo o que você precisa para se encaixar dentro dessas qualidades. Não adianta nada você lançar um feitiço é, pensando num cargo X, no valor Y, sendo que você nunca teve uma experiência dentro desse cargo. Quando você lança uma magia, desenvolve um ritual pensando no emprego com características específicas, você tem que lembrar que você tem que se encaixar dentro dessas características, porque senão logo você vai estar tá excluindo você mesmo do próprio feitiço. Você vai estar criando um feitiço com um cargo utópico que você nunca vai conseguir se encaixar. Ou seja, acaba criando uma dificuldade para você. Você gera uma magia que pode facilitar a sua realidade, mas no final das contas você já gera uma magia impossível de você concretizar. Porque ela não se encaixa dentro de quem você é e das suas habilidades. Quando a gente realiza um feitiço pedindo por trabalho, a gente corre o risco de atrair exatamente o que a palavra significa. Trabalho. Mas a gente também deixa em aberto possibilidades para que qualquer tipo de coisa que possa te dar algum tipo de renda possa surgir. Bico, alguma coisa temporária e até situações que possam ser mal organizadas, insalubres, difíceis de carregar por muito tempo. Mas trabalhar com magias utilizando essa palavra em específico costuma trazer resultados rápidos e para quem está precisando de dinheiro rápido vai ser um alívio e outra coisa é pedir por dinheiro quando a gente fala de dinheiro normalmente a gente pensa em cédula moeda cheque barra de ouro cartão de crédito mas tudo isso são símbolos que representam o dinheiro. Porque dinheiro, na verdade, é uma energia gerada a partir da troca. Quando a gente realiza feitiço pedindo por dinheiro, pode ocorrer que a gente receba um emprego, que a gente ganhe algo inesperado, apareça um bico, pode surgir uma oportunidade nova de trabalho e até mesmo uma morte inesperada na família com divisão de herança. Como o dinheiro fala de troca, por seu resultado dela, quanto mais você sabe, conhece ou você é esperto dentro daquilo que você se propõe, maior a probabilidade de uma troca ser gerada. E é justamente por isso que muitas pessoas dizem que o dinheiro tem uma energia densa e até mesmo negativa, porque na verdade a energia do dinheiro, ela não tem moralidade, ela é amoral. Ou seja, a energia do dinheiro não vê bem, não vê mal, não vê limpo, não vê sujo e não vê necessariamente se a troca ela é positiva, negativa ou se ela é lícita ou ilícita. Ainda assim, é, ela se mantém em grande escala. Ou seja, quanto mais você domina um assunto, mais habilidoso você é na troca, mais probabilidade de receber é, resultados financeiros. E é por isso... Que ao realizar um feitiço que tenha alguma relação com ganhar dinheiro, é muito importante que você pense muito bem em como executá-lo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 Saber um pouco mais sobre as diferenças dos usos mágicos da palavra com relação aos seus feitiços vai encurtar alguns erros que podem acontecer ao longo do seu trabalho mágico. Por isso que é muito importante a gente entender é, a relação que essas palavras têm, tanto em significado, tanto como elas é, se relacionam com a gente. Um feitiço ou um ritual tem uma série de passos e materiais que podem ter uma intenção, não só de juntar energia espiritual, mas de despertar alguma coisa no nosso inconsciente. Cada parte do feitiço ela tem que ter alguma ação, um símbolo ou coisa que desperta no bruxo uma sensação, como se fosse uma chave, um gatilho energético é, inconsciente. O nosso inconsciente é o verdadeiro responsável por acessar as tênues linhas que ligam o visível e o invisível. E ela só pode ser acessada através das nossas emoções. A gente é como se fosse aquelas bonecas matriosca que tem várias camadas dentro de nós mesmos. Cada uma é responsável por alguma coisa especial, mas só as camadas mais profundas que são capazes de fazer a magia acontecer. A magia é um ato de vontade que tem por objetivo concretizar uma intenção e toda vontade está repleta de emoção. Sendo assim, as emoções estão intimamente ligadas, tanto com a nossa força concretizadora, tanto quanto com o rumo da magia a ser tomada. E é por isso que ao realizar um feitiço, a gente tem que compor ele com símbolos, cores, cheiros e coisas que vão ligar de alguma maneira forte as nossas emoções, a nossa vontade. Porque é exatamente isso, o feitiço é uma chave, uma chave de emoção que liga o nosso inconsciente a ponto de trazer a realização que a gente quer. As palavras, elas contêm significados que são muito poderosos, capazes de machucar, segregar e fazer com que as pessoas elas possam cair em estados depressivos profundos, da mesma forma que as palavras podem despertar emoções intensas, que podem tornar é, ligar gatilhos emocionais em você, fazendo com que a sua magia ela possa ser muito mais funcional e é por isso que a gente precisa compreender muito bem o que as palavras representam num contexto muito mais amplo social e até mesmo individual para a gente poder analisar quais sentimentos elas despertam em nós e como elas nos movem aí a gente vai poder compreender melhor como usar essas palavras e como elas podem carregar as nossas intenções alinhadas ao nosso emocional e à nossa vontade Outra coisa muito comum que eu vejo com relação aos feitiços voltados a conseguir trabalhos é a falta de uma boa ancoragem. E quando eu falo de ancoragem, eu me refiro aos mecanismos físicos que a própria pessoa que lançou o feitiço precisa ter para sustentar a magia que ela criou. As pessoas que estão chegando na magia agora ou que estão buscando soluções milagrosas, em sua maioria, pensam que feitiço é igual aspirina, ou remédio para dor de cabeça, que você toma e meia hora depois seu problema está resolvido e as coisas não funcionam assim. Magia, ela não é milagre, muito menos macarrão instantâneo. Como eu disse antes, ela é uma ferramenta que possibilita a gente concretizar os nossos objetivos com maior facilidade, mas a gente precisa fazer a nossa parte também. Então, criar mecanismos de ancoragem são muito importantes. E mesmo que a palavra seja bonita, entende-se como um mecanismo de ancoragem tudo aquilo que você pode fazer para auxiliar o seu próprio desempenho dos feitiços. Tem gente que faz feitiço para conseguir emprego? Não sai entregar um currículo, não envia um e-mail, fica esperando que a empresa dos sonhos bata na porta e depois fala que o feitiço não funcionou sabe que o problema é da magia a gente precisa se mover a gente precisa criar coragem para os nossos feitiços outra coisa que acontece é a pessoa realizar um feitiço para conseguir o um emprego e efetivamente a vaga aparece ela vai e faz uma entrevista horrível ela não se preocupa com a roupa que vai usar não se preocupa em como ela vai se portar na hora tem dinâmica em grupo e ela não faz o que é possível e impossível para chamar atenção e cativar o entrevistador. E depois ela ainda reclama que o feitiço também não funcionou. Outro caso também que eu já vi é da pessoa ser contratada como temporária, o feitiço funcionou, legal, trouxe ela, trouxe emprego. Aí a pessoa durante todo esse processo de efetivação, ela não se destaca. Ela não faz um bom serviço, ela não se mexe, ela fica no celular, ela reclama o tempo todo e aí ela acaba não sendo efetivada, ela só consegue estar como temporária. Quando a gente lança um feitiço, a gente precisa ter em mente uma estratégia e precisa literalmente encarar o feitiço como uma ferramenta que vai aproximar com maior facilidade o nosso desejo. Mas a gente também precisa observar é, se nós estamos em conformidade com a conquista daquele objetivo. Você precisa estar preparado para fazer uma boa entrevista, precisa estar disposto nos dias de dinâmica em grupo, caso tenha. Você precisa fazer o seu melhor até a sua contratação. E depois a sua contratação também, você precisa levar tudo que você colocou ali naquele feitiço muito a sério para que então as oportunidades, além de surgir, elas possam se concretizar. Não é só lançar o feitiço, sentar no sofá e esperar acontecer, cair do céu e, e é isso. Não, a gente precisa criar pontos de ancoragem, isso é muito bom quando a gente alcança ali a, a oportunidade. Magia não é milagre, magia é ferramenta, ela tem que ser utilizada para que a nossa vontade, ela possa, de alguma maneira, se concretizar at através das vias espirituais. A gente vai pegar o nosso desejo e usar a magia como uma ferramenta que vai facilitar o alcance do nosso objetivo. Eu vou te fazer um convite, agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios,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 principalmente a de onde a sua pergunta irá aparecer pra mim em negrito e eu vou conseguir te responder na frente de todo mundo. Você pode fazer parte do grupo secreto Revoada Rouxinol lá a gente fala sobre magia e realiza juntos todo mês um ritual incrível. Ou então fazer parte do Círculo Rouxinol um espaço de desenvolvimento mágico onde você será guiado por mim, tendo conteúdos do canal como base e recebendo material de estudo exclusivo. É muito fácil tornar membro, é só você clicar aqui embaixo no botão Seja Membro do lado do Inscreva-se ou então no link na descrição. Escuta o chamado do Sou de Nós e vem fazer parte da nossa revoada. Então, eu acredito que a melhor maneira para se conseguir um bom emprego utilizando magia é você enfeitiçar o seu próprio currículo para isso. Porque você vai trabalhar magicamente dentro de uma realidade com grandes possibilidades de ancoramento de energia. É uma boa estratégia utilizar da verdade. Pegar o que você é bom e utilizar a magia para realçar e, então, criar possibilidades para que você possa encontrar um emprego que tenha boas condições, um ótimo salário e possa te proporcionar aí um melhor desenvolvimento. Para esse feitiço, você vai precisar do seu currículo impresso. É interessante que você já encante vários de uma vez, para que você não tenha que repetir esse feitiço várias vezes. Então, você vai precisar de uma vela amarela, que vai ser o condutor de energia do nosso feitiço, folhas de louro para trazer energia de conquista alecrim para tornar o seu currículo irresistível aos olhos aí de quem for pegá-lo e pétalas de calêndula para potencializar a sua energia atrativa para que você possa fazer uma ótima entrevista. Você também pode usar uma agulha para escrever o que foi preciso na vela, certo? Antes da gente começar o feitiço, eu recomendo que você purifique as energias do ambiente onde você vai trabalhar, certo? É muito importante fazer um banimento. Se você não sabe o que é banimento, eu vou deixar aqui em cima nos cards, tudo que você precisa saber a respeito de banimento. Outra coisa muito importante dentro né, dos processos mágicos é a gente trabalhar num círculo mágico. É muito comum isso dentro da bruxaria. O círculo mágico vai fazer com que os seus feitiços eles sejam potencializados. Ele impede que energias contrárias à sua vontade intenções negativas entrem nesse espaço que você está determinando e ele vai amplificar as energias do seu ritual. Se você não sabe o que é um círculo mágico, eu também vou deixar aqui em cima nos cards para você tudo que você precisa saber a respeito de um círculo mágico. Com o um espaço purificado e círculo mágico traçado, invoque os deuses, seres, forças e criaturas com as quais você costuma trabalhar normalmente para estarem com você no seu processo e potencializar ainda mais a sua magia. Coloque as folhas do seu currículo no centro da mesa ou do altar que você está trabalhando e faça em volta delas um círculo com as folhas de louro, alecrim e as pétalas de calêndula. O círculo em volta do currículo que você está fazendo representa toda a energia atrativa que você quer despejar sobre você, suas habilidades, de modo que você se torne irresistível para as vagas que precisam de um profissional com as suas qualificações. Escreve seu nome completo na vela amarela, coloque ela dentro desse círculo de pétalas, então você acende essa vela, magnetizando e potencializando ainda mais a sua vontade. Você vai fazer uma respiração olhando para o fogo da vela, dizendo as seguintes palavras, amplia minha luz. Chama a atenção, me traga um emprego seguindo minha intenção. E você vai fazer esse processo. Repetir várias e várias vezes, imaginando o emprego que você quer trazer, trazendo para você essa energia. Visualize o seu currículo chegando nas mãos dos responsáveis pela sua contratação. Visualize fortemente eles se apaixonando pelo seu currículo, se apaixonando por você. Você se torna irresistível para eles. Eles precisam te chamar, eles precisam ter você na equipe deles. Sinta isso. Traz. Isso para você de forma forte, potente. Traga essa contratação, a sensação, deixa ela te preencher, invadir o seu corpo e sua mente por inteiro. Quando todo o seu corpo estiver tomado por essa energia, pela sensação da vitória, do brilho, da conquista, você vai repetir, então, a seguinte frase de finalização. Assim seja, assim se faça, assim já é a partir de agora deixa a vela queimar até o fim sem interrupção distribui seus currículos criando ainda mais âncoras para concretização com as folhas e com as pétalas faz um banho toma ele por três dias faz a sua parte e deixa a magia seguir o curso que ela tem que seguir qualquer dúvida que tenha ficado é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder com todo o amor do mundo Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!